Uhum. Uhum. E aí, gente, bom dia Bom dia pra vocês Como é que vocês estão, hein? A gente veio aqui no Atacadão hoje Fazer umas compras E hoje eu vim pegar e ver uns preços aqui pra vocês Olha isso, ó Tomando essa comida gigante Extrato de tomate R$8,79 Aqui no atacadão de Eusébios a parte de 6 unidades, gente, ó de 6 unidades Sai por esse valor aqui E ó, e vale a pena Porque ele é bem grande, ó Tipo 2kg Só que eu prefiro, sabe qual? É um de hot dog que tem aqui Esse aqui, ó Eu prefiro esse daqui Ele é mais gostoso Eu acho ver aqui, Deixa eu ver aqui na lista, Deixa eu ver aqui na lista tem extratos, são três extratos, Isso aqui, três extratos, Paraná não tem caixa e o catupiry. E aí, é, como é que vira isso aqui? E é isso. E eu tô aqui com vocês. Vou mostrar aqui mais umas coisas pra vocês Tem, esse... Tem esses aqui, ó Eu acho que Esse finizinho aqui, ó Que tá de 3 3,89 A unidade Deixa eu ver mais eu Acho que era só isso que faltava Deixa eu ver aqui Tatu Peri Guarana não tem Eu acho que é só isso mesmo Deixa eu mostrar mais grosso aí É isso Tem aqui ó iogurte. Quem gosta de iogurte? Vocês gostam de iogurte? Não comi isso aqui ainda não Tem esse Aqui também, não, entume. Leite fermentado. Leite fermentado. Vamos mais aqui na outra seção Tem um negócio que eu gosto muito, galera, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu não sei se. Ó, oh, esse daqui eu gosto muito, ó. Vocês já comeram desse aqui? Esse frutízes. Frutízes, eu gosto dele. Esse outro aqui também. Gosto muito dele. Quem já comeu desses aqui, ó, deixa aí nos comentários. Tem mais? Vamos um ver aqui. Tem um negócio que eu tô querendo gravar pra você. Ah, esse aqui, ó. Esse negocinho aqui, gente. Esse... Nofo. Ele é 1,49. 1,49 esse daqui. Ele é muito bom. do batalho. Eu nunca comi dele, não. Só que eu tipo, já comi sabe qual. Comi... E... Ah, desse aqui, ó. Esse aqui eu já comi. Tem dois dele, desse aqui. E... Mas o preço dele Não é tão amigável não, né? Como o preço dele é bem, bem complicado Tem esse batavo aqui também Esse batavo É tipo um creme de chocolate, sabe? Sabor, chocolate É Que tá de 3 13... e... Vamos lá Tá aqui na frente, A gente gosta desse trato aqui. Ele é mais assistente, eu acho. 7,85 esse aqui. Comenta aí embaixo, tá? Resulto. Queijo também, esse queijo aqui, aqui, tá? Ó, o tamanho dessa peça. São 4 quilos. 4 quilos. 120. Eu acho que tá caro, hein? R 29, R$29,90 o quilo, tá caro? Mas é isso. Tem negócio que eu quero mostrar pra vocês? É aqui, ó. Eu tinha falado pra vocês, ó. No último vídeo lá no TikTok. Dessa caixinha aqui, ó. Da Hello Kitty, né? Ó. Ela tá de... R$4,00, né? R$4,00. A diferença é pouca, 50 centavos pra. Ó. Como tá chegando o Natal, eu acho que já tá saindo bastante essas latinhas aqui de. Acho que é a que tem dentro, galera. Merry Christmas. Eu não sei se é Bonetone, deixa eu ver aqui. Butterfly. Foto ilustrativa. Eu acho que é alguns biscoitinhos. Depois a gente pode comprar uma delas pra gente testar e ver o que, que é. Ah, essa daqui, ó. Aquela de fruta lá que eu tinha falado. De fruta. E de chocolate. Essa aqui é. A gota, essa aqui tá aberta E aí, fera, tudo bom? Olha essa aqui, galera. 30. Tem essa daqui, ó. O tamanho dessa caixa aqui tá quase aberto. Ó, essa caixa aqui. Com panetone. Eu não gosto muito de ponetone, né? Eu não sei que seja todo de chocolate. E tem essas outras aqui. Vamos lá. Vamos pro chocolate, vamos pro chocolate, que mais? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Chocolate tá aqui. Tá aqui a sessão que eu gosto. Esses aqui, ó. É, foi difícil, pode lá, Não, não. Essa aqui é dora, parece muito com. Com a com a finita tá aqui da fin. Volta oh, esses daqui, ó, para essas balances. E a gente pode levar essa aqui também, ó. Que vocês acham? Né? Deixa eu pacote aqui, deixa eu ver. Não presto tá aqui prestígio ah, isso aqui. ah eu comprei isso aqui gente ó eu comprei esse eu comprei esse aqui ele tá de não tem o preço dele aqui não ah, essa barrinha aqui ó nunca comi você já comeu isso aqui esse talento, tá talento tá recheado maracujá ai tá aqui que eu tava procurando é ah, não esse aqui é o Nutella Deixa eu ver se é esse Vem aqui, A caixa dela Você aparece o valor o valor da unidade Não tá aparecendo aqui Tá aqui R$3,19, eu acho Nutella Bicho, é Isso aqui, ó Cadê o pote? Gente, agora tem uma coisinha Que cara aqui, velho Isso aqui, ó Cadê? R$350, essa Cadê? R$350, eu acho é. 19 Agora eu não sei se eu levo um desse Esse aqui, deixa eu ver Ah, é certo o negócio de segurar ela o Pessoal, abriu um aqui, ó, ó Ali dentro Acho que eu vou levar um desse, gente A gente testar, não sei se é bom Porém... Vamos levar. Ah, e só quem não segue lá no TikTok já segue no TikTok, hein? Mas, gente, isso é muito caro, olha isso. Meu Deus do céu. R$3,50, um negocinho desse aqui, ó. Jesus do céu. E aí, leva ou não leva? Agora é isso a questão. Eis a questão. Não, não vou levar agora não. Deixa eu quieto. Cadê? Ah, tá aqui aí a caixa que eu tava procurando. É não, não é essa não. Essa aqui. Estou dizer aqui, ó, sticks, não morango. 22, a caixa. Isso aqui é o que, meu Deus? É. São esses aqui, gente. É isso. Os preços dessas, de algumas coisas. Se você ainda não me segue lá no TikTok, já sabe, né? Segue lá no TikTok costa daqui. Eu não gosto de chocolate branco, mas... E tu precisa estar bom Ó, oh, a Tortuguita Tortuguita Garoto Cadê a que eu gosto mais? Tem uma que eu gosto muito aqui E ela não é muito conhecida Essa daqui, ó Essa Neuger, Como é que o é nome é esse? Neugelabe, Acho que é isso Ela não é tão conhecida Ela é baratinha Acho que ela é R$3,49 tá É isso, gente É isso, é isso Basicamente que não vou cuidar, né? Porque eu já tô atrasado. Passei só para fazer esse vídeo pra vocês, tá? Um cheiro.